Primeiro exercício que nós vamos fazer na sequência é o seguinte, olha só, presta atenção. Vai abrir as pernas dessa forma, vai segurar o peso à frente, todo mundo segurando o peso à frente, vai agachar, voltar, ficar em pé, descer. Agachou, desceu, OK? Fácil. Vamos lá contando alto, tá OK? Vamos lá, 3 2 um, agachou, subiu, desceu, isso, vai, contando alto, 2, alto, isso, 4, não, 5, abaixa aqui, 6, vamos embora galera, contando, dez. ó, isso, agora agacha, agora agacha, isso, agacha, subiu, fez, agacha, agacha, isso, parou, desceu, estufa o peito para frente, peito para frente, Sem peito estufado, olha lá meu amigo, vai, isso, agacha agora, isso, agacha, isso, isso aí, vai, isso, bora, isso, conta alto, vambora, conta alto. Só uma conta? 27, vamos lá. 28, 29, 30, vambora. Bora. Sentido E, vambora. Bora, vambora. não para não. Isso, bora minha amiga, não para não, vai, desce, isso, isso, vamos lá, desce, isso, 50, vamos parar em 50, vambora, vambora, contando, ó, vocês estão me enrolando, hein, vambora, isso, agacha, isso, parou, descansa, larga o peso, vocês estão me enrolando, hein, ó, fazendo os dois entendeu ó esse agora é sequência hoje vai ser perna vou pegar pesado mesmo para perna agachou Colocou a perna direita atrás, desceu, voltou, agachou, perna esquerda atrás, desceu, voltou, agachou, direita atrás, desceu, voltou, agachou, só esse movimento, tá ok? Vou fazer mais devagar, vamos embora, vou fazer devagar para vocês verem, todo mundo fazendo devagar comigo, vamos lá, pés paralelos, isso aí agachou, isso, agacha, agachou, subiu. Perna direita atrás. Isso. Flexiona. Isso aí. Só a perna de trás. Volta. Agachou. Perna esquerda atrás. Desceu. Voltou. Agachou. Direita atrás. Desceu. Voltou. Ok? Tranquilo? Vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Prepara. Vamos embora? Pode? Três. Dois. Um. Desceu. Perna direita, atrás Agachou Voltou, desceu Vamos devagar, pega aí, vem comigo Colocou, parou Agacha, agachou Perna atrás, desceu Voltou, agachou Isso aí, se tiver muito rápido eu faço mais devagar Vai fazendo Vai fazendo que eu vou corrigir Vamos embora Isso, isso, agacha Isso aí Isso aí, mais devagar isso, agacha, perfeito, isso, vamos lá, agachou, isso, vamos lá, isso, isso, vamos vambora, vai fazendo, tô contando, vambora, tô contando, vambora, hoje é perna, vambora, agacha, agacha certo, vamos lá, isso, Vambora. Agacha. Isso. Vambora. Vem. Isso. Colocou. Desceu. Agachou. Voltou. Agachou. Vamos endurecer essas pernas. Vamos lá. Agachou. Perna atrás. Isso. Endurecer as pernas. Sentido E. Vambora. Isso. Vambora. Isso. E... Olha o equilíbrio aí atrás, vambora, isso, tô vendo, vambora, agachou, queimando, tem que queimar, vambora, queimando, para não, vambora, isso, perna endurecer tem que ser assim, vambora, isso, e parou, pega colchonete, vamos trabalhar agora a parte posterior. pegou aí aqui minha amiga Hã? tá indo bem tá vendo vai ter ó esse exercício agora é só prestar atenção fica de pé e quem não quem não vai conseguir enxergar direito olha só Vai ficar na posição de quatro apoios. Todo mundo vendo aí? Posição de quatro apoios. Vai fazer a extensão da perna, dessa forma. Então, vai fazer só isso aqui, ó. Pé está em contato com o solo. Subiu... Parou, abriu, subiu, abriu, subiu, abriu, subiu, abriu, ok. Depois a mesma coisa com a outra perna. Subiu, abriu, subiu, abriu, subiu. Só que eu vou contar. Vamos lá. Todo mundo, todo mundo na posição de quatro apoios. Chega mais para cá, chega mais para cá para pegar nela. Ah? só uma perna primeiro, vamos ficar peraí. peraí, todo mundo parado, calma, calma, segura estica a perna, todo mundo estica a perna, estica, perna direita, perna direita primeiro, todo mundo estica a perna direita, embaixo, embaixo, embaixo, isso todo mundo está com ela embaixo, esticada, sobe, desce, abre isso desce, sobe, abre, vai. Isso aí, vamos embora. Isso, vamos lá. Dois, isso, sobe, isso, abre, vai. Quatro, vamos embora. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12 não, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mudou o lado, mudou o lado, vamos embora. Vamos embora todo mundo mudando. Três, dois, um. Vamos embora. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, vamos lá, vamos lá, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, 20 Todo mundo para na prancha abdominal Prancha abdominal para descansar Vamos embora Vai Segura Prancha abdominal Estica Isso Estica Desce Desce aqui Vai lá, levanta aí Abaixa as costas Estica o tronco Isso Olha para frente Vamos embora Olha para frente Isso aí Isso aí Levanta mais um pouquinho Isso Segura Segura segura, isso aí, abaixa um pouquinho bum bum, isso, abaixar não é deitar, vamos embora, vamos embora, segura, desce, isso, relaxa, pode relaxar, relaxa, pode descer, descansa um pouquinho, vou pedir mais uma só dessa, hein? vamos lá, 3, 2, 1, sobe, segura, trava o abdômen, isso, segura, segura travando o abdômen, embora. vamos lá, segura, segura, 3, 2, 1, parou, descansa um pouquinho, quem quiser beber água bebe rapidinho,